Fala galera, tudo bem com vocês? Dizem que toda pessoa que quer aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento de software tem que entender um pouco mais sobre padrões de projeto ou design patterns, como você preferir chamar e precisa se aprofundar um pouco mais nisso para entender como funcionam as lógicas de repetição de código e qual são o nome que se dá para determinados esquemas e coisas que a gente geralmente reusa e em algumas linguagens tem diferenças de implementação em algumas outras linguagens a gente costuma usar a implementação clássica dos patterns e bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu queria fazer um convite para vocês, eu não sei o nível de conhecimento de vocês em padrões de projeto, então eu queria convidar você que é iniciante, você que já entende um pouco, já estudou algumas vezes padrões de projeto, você que tem uma expertise bem grande em padrões, eu queria convidar vocês para a gente poder bater um papo nas próximas lives de Python que vão acontecer, então a gente vai fazer uma série em que a gente vai discutir sobre padrões de projeto. Uh, não necessariamente a gente vai ver os patterns clássicos, mas a gente vai tentar discutir um pouco mais sobre algumas diferenças de padrões e onde estão os outros padrões que não necessariamente estão nesses livros. Então, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma série de lives de Python que acontecem às segundas-feiras, às 10 horas da noite, para a gente conseguir discutir e debater um pouco mais sobre padrões de projeto. Então, fica o convite. Eu queria lembrar vocês que, caso você goste dessa iniciativa e curta padrões de projeto, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, eu vou deixar ela passando aqui, o link também está na descrição, se você quiser apoiar essa iniciativa, e se você se sente um pouco perdido, um pouco não tão confiante, fala, nossa, mas ouvi dizer que padrões de projeto precisa saber um pouco mais sobre orientação a objetos e coisas do gênero, a gente tem uma série, eu vou deixar ela linkada aqui, e você pode assistir antes dessa nossa série começar ou pode ir assistindo e tirando suas dúvidas, então eu queria fazer esse convite para vocês e dizer que a gente se encontra aí nas segundas-feiras, nas próximas lives e que vai ser muito interessante, mesmo se você não souber nada sobre padrões, se você já tiver estudado um pouco sobre padrões ou se você é expert em padrões, vai ser muito legal ter todo mundo reunido para a gente poder aprender mais sobre padrões de projeto. Queria dizer que a gente vai sair um pouco além do básico, não só as implementações canônicas, e que a gente vai fazer isso em Python, porque é a live de Python, então rever os patterns em estruturas dinâmicas, linguagens que não são estaticamente tipadas, traz um grande desafio e a gente vai tentar revisar e olhar por todos esses conceitos e tentar entender um pouco mais sobre padrões de projeto tanto em linguagens clássicas, que são os patterns que são implementados em C++ e Java, a gente tentar dar uma passada nelas, mas com as suas implementações em linguagens dinâmicas. Então fica o convite aí para você, se você tem interesse em escutar mais sobre isso, você pode se inscrever aqui no canal, você pode apertar a sinaleta, eu gosto de chamar, Uh, para que você possa ser notificado quando os próximos vídeos acontecerem, e, mas seria ótimo se você conseguisse acompanhar isso ao vivo com a gente. Então é isso, jovem. Muito obrigado. E a gente se vê aí nas próximas lives e discutindo sobre padrões de projeto. Muito obrigado e até a próxima.